Fala player, beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, hoje eu trago informações sobre data de lançamento e preço do Playstation 5, além do, de preços também dos acessórios e um jogo. E trago também informações sobre uma nova funcionalidade que foi patenteada pela Sony para o DualSense, o controle aí do Playstation 5. Antes da gente começar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, a gente vem trazendo bastante conteúdo no canal, então é importante a gente ter o feedback de vocês se esse conteúdo está sendo interessante e para a gente continuar melhorando sempre aí, baseado nos comentários e nos likes que vocês dão aí para gente. Player, à medida que o lançamento do Playstation 5 se aproxima, sem qualquer informação oficial da Sony sobre o preço ou data de lançamento, é natural que alguns vazamentos semi-confiáveis entrem em ação para meio que baixar a ansiedade da galera, tá? Uh, o site chinês MyDrivers afirma que a data de lançamento do Playstation 5 será no dia 20 de novembro, quatro dias depois do console da Microsoft, que também é um rumor, tá galera? Então são informações de pessoas que estão ali no, no backstage, né? são muitos fornecedores, então é, obviamente já tem a data de lançamento, porque o pessoal já deve estar preparando material para venda, comercial, esse tipo de coisa, então... Vai chegar uma hora que. Chega uma hora que fica mais difícil de você segurar a informação. Então, quando tem muitas fontes né, que dão praticamente uma data muito próxima, é praticamente certo que isso vai acontecer. Mas o que eles também divulgaram, players, foi a, os valores do console normal, que vai ser o console com drive Blu-ray, o console ser um drive Blu-ray e também acessórios, acessórios, controle. É, o jogo do Homem-Aranha, então vocês estão vendo aí uma tabelinha, né, e, e, os, e os valores são em dólar, tem o valor em euro, tem do valor do, do, do Reino Unido também, e o valor em yen, né, que é o valor em japonês. Então a gente tem ali é, o Playstation 5, 499 com Blu-ray, sem o Blu-ray é, ele tá custando, vai custar 399 e, e eu acho que a Sony está fazendo isso como estratégia, player, de vender no valor de 399 por quê? É, justamente porque ela quer, todo mundo quer, a indústria quer eliminar né, os jogos é, em, mídia, em mídia física. Né, os, o, por exemplo, eu vi agora uma notícia que o Ghost of Tsushima bateu recordes de vendas digital, foi o jogo que mais vendeu digitalmente do Playstation 4. Então, faz todo sentido, e se a gente parar para pensar, é, um drive ele não custa 100 dólares, um drive de Blu-ray não custa 100 dólares, então a, a preocupação, assim, são duas coisas, ou o, o, o, o Playstation 5 com Blu-ray está custando muito mais do que ele deveria, né, a Sony vai ganhar em cima disso, é, ou realmente ela quer realmente eliminar essa questão, né, ajudar a meio que eliminar a questão dos jogos físicos aí, porque, né, é, não tem jeito mais. O ponto é, se a gente tiver jogos como Call of Duty aí com 250 GB, não vai dar, né, pelo amor de Deus. E é aqui tem, seguindo, o DualSense, 50, 60 dólares, caro, a gente vai falar do, do DualSense um pouco mais pra frente, e a gente tem aqui esse DualSense Charge Station, que é a base para você carregar. Tem a, a PS5 Câmera, 60 dólares também. O Pulse HD, é, o Pulse 3D Headset, que é aquele é, headset que vai dar uma imersão ferrada no jogo 160 dólares. O, o, o controle remoto multimídia. É, putz, eu não sei. Para que eu tenho um do Xbox One, eu quase não uso, mas enfim, 30 dólares. E a gente tem aquele, aquela vertical né, para base vertical. Do, do Playstation 5, aquela base para você colocar o, o, o Playstation 5 no formato de torre, 25 dólares E o jogo, né, Miles Morales, Spider-Man, Miles Morales, por 40 dólares, achei um valor até ok né, Um valor ok para o primeiro jogo aí que vai ser lançado praticamente junto com o Playstation 5 então, player, é, esses são os valores, né? Ali tem a data global de lançamento. Na última coluna ali tem uma data de lançamento no Japão, que também tem um rumor que ele vai ser lançado uma semana antes no Japão. Nada confirmado ainda, tá? Tudo rumor, vamos acompanhar. Falando do controle, sabemos que o controle do PlayStation 5 vem com vários recursos inovadores. A Sony já divulgou isso e, e tem como principal foco ali trazer mais imersão para o jogador. Mas de acordo com uma patente aprovada recentemente, uma nova tecnologia pode fazer com que as contas do PlayStation sejam reconhecidas por meio de como o usuário segura o controle. Porra, mas como assim? É, de alguma forma que eles explicam aqui, de uma forma muito técnica. Mas é, imagina o seguinte, né? Eu vou jogar com meu, eu vou jogar meu, vou ligar meu PS 4 meu PS Meu filho acabou de jogar, eu vou ter que meu, ou ele vai dar a opção na hora que você liga o console para você mudar. Ou se o console está ligado, você tem que segurar o botão ali PS, entrar no menu do controle, meio que desligar e tal, e fazer todo o processo ali para mudar a sua conta. É, o que eles dizem é que da forma que você segura o controle, na hora é que você pegar o controle e segurar, e dentro de alguns instantes, a tua conta já vai entrar automaticamente. Falando aqui, conforme relatado pelo Segment Next, a Sony indicou um sistema que parece usar sensores para calcular os movimentos do controle, como um giroscópio, acelerômetro, magnetômetro, para entender a aderência do jogador no controle e identificar a conta Playstation associada. A patente diz, entre aspas, o sensor do giroscópio detecta uma velocidade angular do controle, o sensor de acelerômetro detecta uma aceleração do controle e o magnetômetro é, detecta a densidade do fluxo magnético que muda em resposta ao movimento do controle. Me diz se você entendeu alguma coisa. É lógico que são termos técnicos, tá? É, obviamente eles devem divulgar depois alguma coisa mais, né, para os leigos aqui entenderem. A patente sugere que os jogadores serão capazes de fazer login em suas contas simplesmente segurando o controle, eliminando a necessidade de fazer login manualmente. Além disso, os dados transmitidos pelo controle podem pode indicar se um outro jogador ou um segundo jogador está usando o controle com base como, com base na maneira de, com que ele segura o controle. Isso também garantirá que o usuário correto receba suas pontuações e troféus quando os dois jogadores estiverem compartilhando o controle. Olha que bizarro isso, né? Imagina que você tá jogando FIFA, uma partida de cada, por exemplo. Na segunda partida, você fez um gol de bicicleta, ele vai acionar o troféu lá na tua conta, não na conta né, que tava logado. Um negócio meio bizarro. É bem bizarro. Embora a patente tenha sido aprovada este mês, né, de agosto, ela foi originalmente registrada em fevereiro de 2020. A ideia de poder simplesmente fazer login apenas segurando o seu controle parece um belo toque personalizado. Eu duvido que a capacidade de fazer login manualmente vai ser removida. Não vai ser removida, mas de fato é um pouco estranho. É, eles também citam aqui algumas coisas que, que isso também pode ser implementado no DualShock, né? Que é a forma de movimento, no DualShock 4, que é a forma de movimento, mas eu acho meio estranho. Galera, qual que é a minha preocupação? Eu vou dar um exemplo do Kinect do Xbox One, tá? Putz, era bem legal ali, você, porra, você... Falava Xbox One, On, né? Ele ligava. Se ele tava em Standby, ele ligava. Xbox Off, ele desligava. Turn Off, Turn On. Isso era legal, cara, mas assim, não era usual, né? Não era funcional. E o que acaba acontecendo? Você, Quando a gente comprou o meu primeiro Xbox, por exemplo, o Xbox One, ele viu que o Kinect, cara, custou caro pra caramba. Não precisava do Kinect. O Kinect, ele entrou em desuso, né? A minha preocupação com o controle da Sony, com esse monte de eu acho que vai ser legal pra caramba, é isso essa merda cair no chão e quebrar. Quanto que vai custar? A gente tá falando assim, o conserto esquece. Você não vai, não vai ter técnico para arrumar isso em pouco tempo, tá? Talvez daqui uns 4, 5 anos, os técnicos vão ter capacidade, entendimento para arrumar alguma alguma alguma peça, né? Até eles fabricarem em alta escala esse tipo de coisa. Mas a gente tá falando de 60 dólares um controle, né, um DualSense, cara, é bem caro, né, a gente vai pagar aqui pelo menos uns 400 reais um controle, e eu fiz até um vídeo no canal que eu vou colocar a descrição aqui para vocês, cara, eu já tive quatro controles do Playstation 4, o DualShock 4, cara, e três de deram problema no analógico, é bizarro, e assim, é controle que eu tenho há, há menos de seis meses dando problema, esse controle DualShock da Sony é uma bosta, é ruim, né, é muito ruim, a Sony, a Sony cagou, agora sim, primeiro que a bateria não dura, segundo que dá muito problema, terceiro que eu prefiro pilha, além de, a, a, ao invés de bateria, isso é uma preferência minha, mas cara, é, e outra coisa, né features, é, é, essas features para lançar, para jogos que são multiplataforma, o desenvolvedor ele vai ter muito mais trabalho para colocar essas, essas features nos jogos multiplataformas, porque vai sair também pra Xbox, e o controle da Xbox não tem quase nada demais, de diferente como o da Sony agora justifica, obviamente, controles né, jo justifica obviamente jogos que serão exclusivos da Sony eu vou falar do Ghost of Tsushima aqui que o, o touchpad ele ele são quatro botões ali que você consegue interagir né no Ghost of Tsushima então eles fizeram coisas interessantes utilizando os recursos dos jogos para para os jogos aí exclusivos eu acho que faz sentido mas que os que a galera vai ter dificuldade para colocar essas funcionalidades aí do, do controle aí em novos jogos sem dúvida alguma vai ser Player. Me falem aqui o que vocês acham né, dessa novidade, se faz sentido ou, só, ou, só, ou se é só floricultura. Para mim, eu acho que é só floricultura, eu prefiro realmente um controle que dure bastante não quebre. Que eu, né, é, Essas inovações são, são interessantes, mas o controle tem que funcionar bem e ele tem que durar. Ele tem que durar, porque pagar 60 dólares no controle não dá. Tá? Então me dizem aí o que o que vocês acharam. É, coloque nos, nos comentários aí E vamos debatendo, beleza? Mais uma vez agradeço a companhia de vocês Se você é novo por aqui, não se esqueça novamente de se inscrever E eu fico por aqui Valeu e fui!